E o vídeo de hoje é... Meu novo visual, gente tô muito feliz Gente, o que vocês acham que eu fiz, hein? O que vocês acham? Hum... Vocês já perceberam, né, gente? Eu fiz uma franjinha, gente Olha que linda Aí minha mãe aproveitou pra alisar o cabelo, né? Aí, gente, olha só Eu tô arrumando minha franjinha nova Olha Assim é ela de frente Assim ela de frente Deixa eu colocar assim Aí eu fico parecendo uma indiazinha, ó Fico muito bonitinha com essa franja Olha, gente, eu amei Ó, oh, assim ela de lado Como eu comecei o vídeo Olha, gente, eu tô amando essa franja Eu tava querendo uma franja há muito tempo, gente Eu tava insistindo, minha mãe Eu tava insistindo Até que ela... Fez. E eu amei, gente Eu fiquei com muito medo quando ela tava cortando aí Ela foi devagarzinho, aos pouquinhos Aí Eu amei o resultado, gente Eu tô muito feliz, vocês não tem noção, gente Olha só como é que ela ficou Ó, ó Aqui Olha, gente, é muito fofa Porque quando eu... Olha, aí se eu tiver com calor Eu prendo ela assim, né Ó A ela, gente Então a partir desse vídeo Todos os meus vídeos vocês vão ver Eu com essa linda E maravilhosa Franja, olha gente Não se acostumando Amigas que estão vendo esse vídeo Olha só como que ficou Ó, lisinha Muito fofa, eu amei essa franja Gente, não tem noção Vocês não tem noção, na minha felicidade Eu acabei de fazer, minha mãe acabou de fazer Ela fez agora, acabou de realizar meu cabelo agora e hoje eu já tô gravando pra vocês. Eu tô doida pra gravar os meus clientes com essa franja linda, snap, tudo. As minhas redes sociais vão estar todas aqui na descrição. E é isso, eu só tava aqui pra falar isso mesmo, que eu tô muito feliz com o meu novo visual, ó. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e. de hoje as redes sociais. Se... É, e. Tá aqui, olha. Só você clicar no botãozinho aqui embaixo pra se inscrever aí. Tchau! Até o próximo vídeo!